Irmãos e queridos, com a graça do Senhor nós estamos aqui para mais esse dia meditar na Palavra do Senhor, estarmos crescendo em vida, porque a Palavra do Senhor é espírito e vida. E hoje nós vamos buscar do Senhor entendimento de como se completa dentro de nós esse processo de resgate que Deus faz da nossa vida, de nos tirar do império das trevas, nos transportar para o filho do seu amor. A gente precisa entender as coisas que estão acontecendo conosco, os processos que acontecem conosco na nossa vida espiritual. E para isso eu gostaria de te convidar agora a orar comigo, porque... Nada nós podemos fazer sem a orientação do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, sem Ele nos guiar, sem Ele nos revelar o Cristo nos nossos corações. Amém? Feche os teus olhos aí onde você está, que você possa estar orando agora nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu quero colocar minha vida, meu coração, o coração dos irmãos que estão nesse momento conectados, Senhor, que vão assistir esse estudo, Pai. Nós estamos aqui nessa mesa que Tu nos preparas, Senhor, para tomarmos parte na Tua Palavra. E sabemos que é tão profundo, Senhor. É tão profunda as obras que Tu realizas em nós, que se não for pelo Teu Espírito, se não for pela Tua sabedoria, se não for o Teu amor e misericórdia nos revelar, nada nós podemos, Pai. É na Tua luz que nós vemos a luz. É, Senhor, ó oh, Pai, o agir do Teu Espírito em nós que ilumina os olhos do nosso coração e nós carecemos. Nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós queremos te amar de todo o coração. Esse é o nosso anelo, Senhor. Que o nosso, todo o nosso ser corresponda a tanta bondade, a tanto amor, a tanta misericórdia que tu derramas sobre nós. Por isso nós estamos aqui nessa mesa. Toma, Senhor, nossas vidas. Toca nos corações, Senhor, de cada um que está assistindo. Toca, Senhor, na mente. Tira toda a agitação da alma e tudo aquilo que possa impedir, Senhor, de entendermos tua palavra, de aceitarmos, de acolhermos a tua palavra com mansidão. Porque não queremos só ficar no entendimento. Nós queremos que ela faça parte de nós. Nós queremos que essa palavra encarne em nós e se expresse através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui aos teus pés, pedindo, Senhor, clamando por mais uma vez que tu nos perdoe os nossos pecados, que tu nos redima de toda injustiça, que tu tire de nós todos os impedimentos, que nos impeçam de ver, de contemplar a tua palavra, a tua lei, a tua vontade para nós. Assim nós pedimos, fica conosco, guarda nossa mente, Guarda nossos pensamentos, nossa vontade, nossas emoções, debaixo da Tua autoridade e da Tua luz, Senhor. Tu nos conhece por dentro e Tu sabes tudo o que precisamos. Por isso colocamos diante de Ti agora nossas vidas, nossa casa, nosso lar, aonde estamos agora. Em nome de Jesus, que Tu possa, Senhor, ter plena liberdade em nossos corações. Amém. Amém. Gostaria de convidar os irmãos, então, a abrirmos no livro de Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 23. Hoje nós vamos compreender esta obra como que, desde o Éden, né? nós estamos sendo puxados pela queda constante da humanidade como nós somos puxados para baixo, puxados para cairmos cada vez mais longe de Deus e qual foi o movimento que os céus fez para nos levar de volta para a presença do Senhor. Existe uma grande diferença entre o que é religião e o que é evangelho, o que é vida de Deus. A religião, ela quer fazer um movimento dela alcançar os céus, ela fazer algo para Deus. Ela fazer e praticar obras para alcançar as promessas de Deus, a, a presença de Deus. O Evangelho, a proposta da boa nova, é nos anunciar, é anunciar para todos os homens que os céus fizeram um movimento ao nosso favor, que os céus vieram em nosso socorro, que o Pai, doando o seu filho, fez algo ao meu favor para que eu pudesse voltar de novo à comunhão com o meu Pai. A comunhão com Deus. Então, uma coisa é aquilo que é revelado pela religião e outra coisa é o que o evangelho verdadeiro de Deus, completo, faz. E o que é a boa nova? É que os céus vieram em nosso socorro. Não foi nós, por nossos esforços, que atingimos o céu. Mas foi o Senhor, o Senhor. O pai que mandando seu único filho veio nos resgatar e faz esse processo de nos elevar de novo a essa condição de comunhão, aonde que nesse processo a gente encontra cura, libertação, nós encontramos a nossa verdadeira identidade, nós nos identificamos em Cristo e no corpo de Cristo. Amém? Vamos ler, então, Colossenses 1, versículo 13 em diante. Diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele,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 quer nos céus. Os irmãos podem notar que nesse versículo fica claro esse movimento de Deus ao nosso favor, quando diz que ele mesmo, pelo sangue derramado na cruz, por meio dele fez com que reconciliasse tudo com ele mesmo. Todas as coisas Quer na terra, quer nos céus. Então, toda a ordem em todo o universo ia ter uma reconciliação com o Criador através do sangue de Jesus, do movimento que os céus fez a favor da terra, a favor dos homens, dando o Pai dando o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para morrer nossa morte, ressuscitar, e nos criar nele uma nova criatura. Amém? Vamos continuar no versículo 21. E a vós outros que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e... Inculpáveis e irrepreensíveis Se é que permaneceis na fé Alicerçados e firmes Não vos deixando afastar da esperança do evangelho Que ouvistes E que foi pregado a toda criatura debaixo do céu E do qual eu, Paulo, me tornei ministro Amém? Então ali também fala Que nós temos que estar próximos da esperança do evangelho que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Como que esse evangelho foi pregado? Através da vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Através da vida de Jesus quando ele esteve como homem aqui na terra, quando ele passou por todas as provas, quando ele foi aprovado em todas as provas como homem. Quando ele se ofereceu como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus quando ele desceu as regiões inferiores da terra e tirou as chaves da morte do inferno da mão de Satanás. E ele veio em ressurreição e pôde, então, liberar o seu espírito para regenerar a humanidade novamente, para que todo que aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, uma vida nova, uma nova criação, da qual agora, nele, como diz ali, foram criadas todas as coisas. Em Jesus, fora de Jesus, as coisas estão na existência, mas não estão vivas para Deus. Amém? Então, eu queria, nesse momento, que o irmão Lucas passasse para nós o primeiro slide que eu tenho ali, que, através desse slide, eu quero mostrar para vocês como era no princípio, né? Nós vemos lá Deus, né? ele entrava em contato direto com o homem. E direto em contato direto com o espírito do homem. Então havia uma comunhão entre Deus e o espírito do homem, e o espírito enchia a alma de sabedoria, e entendimento, e a alma então coordenava o corpo que trazia em expressão uma revelação da vida. Essa, esse era o plano de Deus. Ele sempre em comunhão com o homem através do Espírito, guiando, dando a esse homem sabedoria, entendimento, e dentro dessa conexão aí, todas as coisas estavam em ordem. O Espírito comandava a alma e o corpo do homem, e o homem num todo vivia em harmonia consigo mesmo. Por isso ele podia expressar a vida. Mas quando o homem caiu, que agora nós vamos ver ali, houve a queda, né? essa queda promoveu uma separação entre Deus e o homem. E, ao mesmo tempo, o espírito do homem ali, a gente pode seguir ali no, no slide, ó, ele foi barrado, ele foi tirado da vida. Ele ficou amortecido dentro do homem. E a alma também. E o corpo também começou a expressar, então, agora, a morte. Né? A expressão do homem agora no lado externo não era mais a vida, mas era o que aconteceu dele. Houve, então, rompimento e desordem. Então, quando a gente olha ali para aqueles pontinhos vermelhos, a gente viu que a queda do homem não só tirou a harmonia da comunhão entre Deus e o homem, mas do homem com ele mesmo. Hoje o homem se confunde, ele não sabe o que que é o espírito, o que que é a alma, o que é as necessidades do corpo dele, ele vive em confusão consigo mesmo, dividido consigo mesmo, porque a desordem foi completa e total diante do homem, né? E seguindo no próximo slide ali, a gente vai ver onde tem aquela faixa vermelha, que o Senhor colocou uma ordem lá, né? Deus, o homem entrava sempre em contato com Deus, né? Mas quando a queda aconteceu, por isso aquela flechinha vermelha mostrando que a queda do homem é constante, e eu peço para os irmãos agora prestar bastante atenção, não não percam, né? Às vezes quando as coisas são mais profundas a gente se desvia, dá sono. Mas vamos treinar nossa mente para compreender o que está acontecendo conosco espiritualmente, e para isso precisa de um preço, né, irmãos? E esse preço é eu prestar atenção, é eu colocar os meus sentidos naquilo que Deus quer me ensinar. Amém? Vamos voltar lá, então, para o nosso slide. Então, quando Deus ali nós saímos da, da comunhão com Deus, o homem ficou preso, né? Ficou dependendo da sua própria consciência. Eu queria abrir com os irmãos, então, em 1 Coríntios. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1. Perdão, é 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 12. Diz assim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 Então Paulo fala que a sinceridade dele era de uma consciência baseada na santidade e sinceridade de Deus na graça divina. Ou seja, agora preste atenção, né? deixa o Senhor ministrar você aí. Quando Deus criou o homem, ele colocou no homem, ele colocou dentro do espírito do homem algo chamado consciência. O que, que era essa consciência? Antes do homem pecar, o homem vivia na inocência. Ele não tinha consciência do que era bem, mal. Ele tinha consciência do que era a vida. Ele vivia na vida, na presença de Deus. Ele vivia num ambiente de paz, né? de harmonia, onde o pecado não havia entrado. Mas assim que o homem ele desobedeceu a Deus, que ele caiu em pecado, que ele fez uma escolha de se separar de Deus, a consciência foi acionada no homem. O que seria a consciência? A consciência, assim, para ter um exemplo mais uh, fácil de entender, é como um alarme colocado num edifício, num apartamento, numa casa. Ele não vai acionar se um inimigo não entrar ali, se uma ameaça não entrar ali. Então, aquele alarme está ali para ser acionado se algo estranho a casa entrar. Então, quando o pecado entrou dentro do homem, era algo estranho. Então, o alarme foi acionado, a consciência foi acionada. Então, o homem passou a ter consciência de que estava nu, de que tinha se afastado de Deus. Ele começou a ter consciência que ele havia errado porque a consciência foi um presente dado por Deus para o homem para que preservasse esse homem ainda de se envolver com mais coisas erradas. Então Adão, logo que pecou, acionou a consciência e ele viu, nossa, pequei. Eu saí da vontade de Deus, eu desobedeci, ele teve medo, ele se escondeu, porque ele não sabia lidar agora com aquela nova situação que era ter presente nele o pecado. E o que, que é o pecado? né? Até eu anotei aqui direitinho para a gente poder fazer essa sequência. Que o pecado, ele se baseia na, quando o homem né, desejou mais a satisfação da criatura do que o conhecimento do Criador. O homem ele tinha que comer da árvore da vida para conhecer a Deus mas ele preferiu a satisfação que aquele fruto estava lhe apresentando, desejável aos olhos, para ele ser como Deus. Ele acreditou naquela conversa da serpente e ele preferiu, então, a satisfação do que o conhecimento do seu Criador. E ali ele se separou. Então, a primeira queda do homem foi sair da presença de Deus e ficar sobre sua própria consciência. Vamos passar para o slide novamente? E aí, agora, na próxima, no próximo passo, a gente vê ali o governo humano. Porque o homem também pecou contra a sua própria consciência. Quando Caim matou o seu irmão Abel, lá em Gênesis capítulo 4, ele pecou contra a sua própria consciência. Porque, irmãos, quantos né, já não viram aquela vozinha dizendo assim, não faça. Está errado, não vai adiante, não escolhe isso, não vai por aí. E ao mesmo tempo, outra dizendo, ai, não vai dar nada. Faz, tu merece. Ai, capaz, nem vai ser isso. E aí você vai contra a tua própria consciência que te está dizendo não e você desobedece. Então, a consciência não pode mais ser limitadora. E porque o homem constantemente peca contra a sua própria consciência, quebrando esse limite, a palavra de Deus diz que a consciência acaba ficando cauterizada. Quer dizer, ela vai não funcionando mais. Aquele alarme não está fazendo mais uh, diferença, né? quando o homem não ouve mais a sua consciência. Aí ele cai direto para o governo do outro homem, como mostra no slide. Que é quando a gente não consegue mais ouvir a voz interna, você vai tratar com autoridades externas. Então, quando o homem pecou e o, pro, o plano de salvação não tinha atingido ele, ele pre, pelo menos era preservado, a humanidade era preservada, se ela temesse a Deus, ouvisse a voz da sua consciência e obedecesse às autoridades, temesse, né? respeitasse as autoridades. E, e por que, que eu estou trazendo isso, irmãos? Porque nós estamos passando por todo esse processo novamente. Esse processo é um processo de queda. A humanidade não está evoluindo, ela está caindo. Né? A humanidade está evoluindo. Não. Quando ela está muito mais vivendo como um animal, e pior que um animal, um animal e demoníaco, é porque ela está em constante queda, ela não está evoluindo. Quem está evoluindo, ou seja, uh, renascendo, crescendo, indo em direção à sua identidade, é aquele que tem Cristo e está passando pelo processo de restauração. Então vamos voltar lá ao slide. Você pode notar ali que ali ó, o que, que mais uh, ataca hoje a humanidade? Que você se levante contra as autoridades, que você não obedeça a voz da sua consciência e que você não tenha mais uma comunhão com Deus. Porque a próxima queda da humanidade é a rebelião, é a Babel. O que, que é a Babel? Né? É quando o homem diz assim, ó, eu não quero a autoridade de Deus sobre a minha vida. Nós não estamos vivendo isso. Eu não quero a palavra de Deus sobre a minha vida. Ou, se eu quiser a palavra, eu estou querendo agora adequar essa palavra, modificar para que caiba dentro daquilo que eu aceito. Então, eu não estou me rendendo à autoridade do Criador. Eu não estou me rendendo à autoridade nenhuma. E eu estou dizendo, eu faço da minha vida o que eu quiser. Né? Isso é Babel. É quando o homem construiu uma torre para que essa torre tocasse os céus e que ele vivesse unido para que ele fizesse tudo como ele queria, em, inclusive adorar a Deus como ele queria. Então, Babel não dizia respeito a pecado de imoralidade, a pecados de violência ou coisa parecida. Babel simbolizava a, o, o homem querendo poder e usurpar a autoridade do Criador para que ele fizesse com a vida dele e com a terra o que ele queria. Aonde que a gente pode ver isso no Novo Testamento? Vamos abrir em Mateus capítulo 21. Mateus 21. no versículo 33, a parábola dos lavradores maus. Eu sei que se os irmãos conhecem, vão lembrar, né? vão ver aqui que a vinha pertencia a um senhor. Esse senhor ausentou-se da vinha e mandou pessoas representantes para administrar essa vinha. E os vinhateiros mataram, expulsaram e disseram, nós queremos a vinha.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 Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Então, aqui fica claro que o Senhor diz, toda a terra, a igreja, o universo, toda a terra pertence a Deus, pertence ao Senhor. E o que os homens querem fazer? Os homens que saíram da presença de Deus, que não respeitam a própria consciência e nenhuma autoridade, agora eles querem tomar a criação e fazer dela algo para o seu próprio prazer. Eles querem usurpar a autoridade, matando tudo que Deus envia. Então você pode ver assim, existe hoje uma guerra contra a palavra de Deus, existe uma guerra contra tudo que se uh, fala sobre a Bíblia, sobre os cristãos, existe perseguição, existe várias uh, filosofias, e ideologias sendo preparadas para combater tudo que fale do dono da vinha, da autoridade de Deus porque exatamente isso é apedrejado, vai ser uh, humilhado e o próprio filho, quando veio à terra, ele foi expulso daqui. Por isso que os céus detêm o Senhor, esperando o dia que ele vem para tomar posse daquilo que é dele, para colocar a autoridade daquilo que é dele e a manifestação dos filhos de Deus é que vai apressar essa vinda. Então, Babel é a rebelião uh, consciente do homem contra Deus. Aí, olhando agora lá para o slide, nós podemos ver que o julgamento dessa rebelião, o final dele é a queda até o inferno. E depois do inferno, no julgamento final, o lago de fogo. Então, esse é o processo de queda da humanidade e que nós temos que cuidar para ver se nós não estamos né, cooperando com essa queda, porque o movimento, a força que o, o inferno faz, né, que as trevas fazem, é te afastar de Deus, é que você peque contra a tua própria consciência, é que você não respeite os governos humanos, é que você agora queira mandar na sua própria vida que Deus não existe, você sabe o que faz, você busca a própria satisfação, a gente vive de uma forma arrogante achando que somos de nós mesmos. aonde a palavra de Deus diz, vós não sois de vós mesmos, o vosso corpo é templo do Espírito Santo, Ele vos comprou, porque nós estávamos presos lá no inferno. né E para sair dessa vida infernal, para sair, ser resgatado dessa vida infernal, nós temos que crer em Jesus Cristo, aquele que tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, 17 e 18. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo... Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive e estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Glória a Deus. A nossa esperança é que Jesus Cristo, ele quando morreu, ele desceu as regiões inferiores da terra. E ele começou a fazer o um movimento de nos resgatar, toda a humanidade, dessa vida infernal. Olha, olhem lá no slide para vocês verem, do, naquela partezinha amarela ali. né? Então, olha só, os céus trouxeram a salvação para nos livrar do inferno. E aí ele nos livra da rebelião, dessa vida ausente de Deus, independente de Deus. E aí ele começa um processo dizendo... Se sujeite à autoridade, respeite as autoridades, respeite o pai, a mãe, as autoridades constituídas, respeite, tenha honra. E aí ele diz, faça com que a sua consciência seja limpa, confessando todos os vossos pecados, lavando e purificando com o sangue de Jesus, para que então você volte para Deus, para ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, nós não, nós não temos como viver essa vida guiada pelo Espírito de Deus se nós não passarmos por esse processo de respeitar as autoridades, de limpar a nossa consciência, né? de desistir dessa vida independente de Deus. Por que ele mostrar isso? Porque para que o processo de queda pare de agir em nós, eu tenho que entrar no processo da ressurreição. Ele está nos tirando do império das trevas ali, do inferno, fazendo-nos retornar para o reino de Deus, para onde o Senhor está ali, o Espírito guiando as nossas vidas, não nos faltando orientação, não nos faltando direção, porque quando nós estamos em queda, a gente está perdido, não sabe para onde vai, não sabe... Por que está lutando consigo aquela coisa de corpo, alma espírito? Está muito confuso ainda. Eu quero fazer o bem, faço o mal que eu não quero, porque eu não estou me deixando levar por Deus nesse processo de ressurreição. Então, quando eu não deixo o Senhor trabalhar em mim, eu volto a cair. Você consegue entender que não tem uh, estágio? Uh, ah, eu vou parar aqui. Né? Não. Ou eu estou em constante crescimento Crescendo ou estou decrescendo, eu estou descendo Ou estou em queda ou estou no, em ressurreição Ressurgindo com Cristo Sendo tirado dele das garras do inferno da, da, De toda mentira do, de Satanás Da rebelião né? Das coisas que pesam na minha consciência e eu não quero tratar e eu preciso tratar, eu preciso enfrentar para ser devolvido para Deus. Então, eu preciso entrar nesse desenvolvimento da salvação, que é retornar, entregar a minha vida de volta para Deus. Vamos abrir em Romanos, capítulo 13... Romanos capítulo 13 fala da obediência às autoridades, e no versículo 5 diz assim, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Olha a devolução, saindo debaixo de aprendendo a se sujeitar à autoridade e sendo levado a um dever de consciência. O que é viver pela tua consciência? Ninguém precisa estar te, te uh, cuidando, ninguém precisa estar dizendo faz certo, estar te observando para que você faça as coisas conforme a vontade de Deus. Aonde você estiver, se você estiver sozinho na internet, se você estiver sozinho com outra pessoa, se ninguém estiver vendo, nem pastor, nem pai, nem mãe, nem autoridade, você é o um mesmo. Você entende? Eu não preciso de ninguém me dizendo o que é, porque a voz da minha consciência agora está ativa, porque eu estou deixando o Senhor agir, me transformar. Então, nesse processo de salvação, tem uma força que te puxa para baixo, para tu viver uma vida infernal, para tu ficar preso no inferno. Mesmo que o Senhor tenha com chaves, o Senhor diz: sai daí, a salvação está para que você saia daí, ouve a minha palavra, obedece a minha palavra, pede o meu socorro. Mas a gente fica lá entranhado, embaraçado naqueles pecados. E um dos motivos é esse. Eu olho para uma autoridade e tenho um problema com ela. Se tem, se tem alguém que lidera alguma coisa, tem tenho um problema com aquilo ali. Tem alguma coisa para dizer, um defeito para fazer. Sendo que você tem que entender que esse processo... Não estou falando aqui, né, irmãos, de abuso de autoridade, de concordar com um erro, com o um pecado. Isso é outra coisa. Outro dia a gente vai falar sobre isso. Não é isso? Eu, eu posso não concordar com erros e não obedecer nada que estiver errado, mas mesmo assim eu não preciso que o, o, o pecado do outro autorize as coisas erradas. Difamação, palavrões, uh, desonra, isso é pecado. E, e o erro do outro não autoriza o meu, o, o meu mau procedimento. Então, como que eu lido com essas coisas? Como que eu lido com a atitude errada de uma autoridade? Isso é com temor de Deus, por dever de consciência e pelo guiar do Espírito. Eu me mantenho debaixo da palavra e da autoridade de Deus, porque agora eu sou guiado pelo Espírito de Deus novamente. Não sou guiado por instinto. Olha o que diz em, em, em Tiago, no capítulo... 3, versículo 13 em diante, diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Olha o processo. O homem ele foi criado homem natural, homem terreno. Mas quando ele caiu e ele peca contra a sua própria consciência, e ele não respeita limite nenhum e autoridade nenhuma, e ele não teme a Deus. Ele vive como um animal por instinto. Extinto. Né? Ele acha que ele pode pegar as coisas que ele necessita de qualquer jeito, de maneira violenta, ele fala de qualquer forma, ele não cuida do seu proceder. Mas este homem não permaneceu de maneira terrena e animal. Porque quando ele decide se afastar totalmente de Deus, ele também não respeita o seu, o seu próximo, ele se torna demoníaco. E isso não é uma coisa muito difícil de a gente observar hoje, que atitudes humanas hoje não são humanas, são demoníacas. De matar, de, de, de, de violentar, enfim. Não precisa de tirar do outro o direito da vida, né? de, de não se importar com sentimento alheio, isso não é humanidade. E, irmãos, nesse processo de restauração, a primeira coisa que Deus quer que o homem se torne é ser homem novamente. É sair do estado demoníaco, sair do estado animal para ir para o estado humano. Porque Deus escolheu se expressar através do humano do humano ser, do homem e então esse homem expressando e recebendo o Senhor e voltando a respeitar a autoridade, a sua consciência e ser guiado pelo Espírito então ele se torna um homem espiritual um homem que não é mais comandado pelos instintos mas um homem que agora representa os céus na terra um homem que traz a imagem do seu Criador você entende? Então, muitas vezes, a gente está uh, buscando, pensando não, eu sou espiritual, mas as, as atitudes não são espirituais, porque não são nem humanas, às vezes. Então, eu preciso voltar, por exemplo, compaixão, respeito, empatia, solidariedade, uh, se importar com o próximo, amar o próximo, cuidar com as palavras, né? Todas essas coisas fazem parte do humano, do humano, de amar, de cuidar, né? guardar e cultivar a vinha, o que é o outro, e glorificar o nome de Deus. Então Deus quer nos curar desse processo de queda, que a humanidade pare de cair, que a gente pare de estar em queda. Porque por várias vezes a gente vê que por não ter um respeito mais com autoridade, por não ter um respeito de ter uma vida dependente de Deus, guiada pelo Espírito, a gente acaba sendo preso nos infernos da nossa alma. A nossa alma presa nos infernos. De que forma? Atormentados noite e dia, por pensamentos ruins, por acusações, por dores, por tristezas, por mazelas da nossa alma, presas em vícios, presas em prostituição, presas na miséria que o homem foi conduzido. Porque quando o inimigo faz com que a gente caia, ele nos rouba a identidade. É que nem o, o filho pródigo, ele acaba lá no chiqueiro dos porcos, cuidando de porcos. Enquanto o Senhor diz que Ele promete uma vida para nós, que nos ressuscita para voltarmos para a casa do Pai, sermos vestidos como filho, recebermos autoridade como filho e expressarmos uma vida de representantes de Deus nessa terra. Então a vinha, a igreja é do Senhor, nós somos do Senhor, precisamos nos desenvolver, devolver para o Senhor. E quando nós estivermos né, nos desafios de como eu lido com essa pessoa, de como eu me sujeito a essa pessoa, como que eu consigo honrar essa pessoa, eu vá para o Espírito Santo. Eu venha me dobrar ao Espírito Santo para entender a vontade dele de acabar com a velha criatura dentro de mim. Para que a nova criatura ela possa ressurgindo expressar o Senhor. E realmente eu possa ser, como diz ali, em Mateus né, 21, vamos voltar lá. Em Mateus capítulo 21, eu possa ser aqueles que a vinha né, vai ser devolvida para ele e ele vai receber o Senhor da vinha. Ele vai estar atento quando o Senhor da vinha vir buscar os seus frutos, ele não vai estar perdido em rebeliões, ele não vai estar confuso entre dois pensamentos, ele sabe o que escolher. Porque o Espírito Santo não deixa a sua igreja sem orientação, sem direção. Ele é aquele que conduz a igreja a saber quem é o seu Criador. Então, nós passamos a abrir mão da satisfação que o pecado traz, para, então, eu ter o conhecimento do meu Criador. Vocês lembram que Paulo falou em Filipenses, capítulo 3? Para nós encerrarmos, vamos ler aqui. Versículo 12. Antes do versículo 12, o versículo 7 e 8 diz assim, ó, mas o que para mim era lucro, ou seja, satisfação, prazer, porque o pecado só é pecado porque ele dá prazer, porque se ele não desse prazer, ninguém pecava. Né? É um prazer que leva à morte.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 Olha que tremendo isso, irmãos. Ele diz, sabe por quê que eu considero todas as coisas como refúgio? Sabe por quê que eu perdi todas as coisas? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, está escrito, a vossa vida está oculta, escondida em Cristo, em Deus. Então, se eu quero conhecer a minha vida, se você quer conhecer a sua vida, você tem que conhecer Cristo. Aonde a tua vida está oculta. E Cristo fará você conhecer o Pai. E então a criatura, o Filho, a Trindade em comunhão, inteiros em comunhão, a presença de Deus te mostra quem tu és. E tu conhece Deus quem é. E essa é a libertação da criatura. É quando ele sabe para que foi criado, para quem foi criado. E ele se vê dessa forma. Então, quando ele vê isso, ele olha para as outras coisas e diz, nunca vou trocar. Nunca. Irmãos, parem para pensar, isso não é uma religião. Eu não deixo de pecados, porque agora eu sei que eu tenho que vir na igreja me comportar, ter bom comportamento, porque nós não sustentamos isso. O que nos sustenta é a nova criatura que nasce, que se conhece em Cristo, que se alimenta de Cristo onde todas as coisas foram criadas. E quando Ele me mostra quem eu sou, eu gosto tanto dessa revelação que eu não vou trocar esse ser por aquele outro. Eu, eu não vou trocar uma Ferrari por um Fusquinha. Né? Porque vai ser claro para mim. Só não é claro enquanto eu estou naquela cabine, que você troca isso por aquilo. E você diz sim, né? mas você nem sabe pelo que está trocando. Aquela é a situação de ignorância total. Mas o Senhor está nos trazendo luz para dizer o que eu quero de você, meu filho, é o teu coração. Você acha que eu quero o teu bom comportamento, você acha que eu quero o que você pode fazer para mim, o que você pode me oferecer. O, os teus dons, os teus talentos o teu dinheiro o teu conhecimento, o teu potencial o Senhor diz todas essas coisas são o que você pode fazer eu quero o que você pode se tornar então quando Deus pediu, Ele disse filho meu, me dá o teu coração o teu coração eu quero o teu coração e esse coração, Ele é só conquistado por Deus quando Ele decide Entrar em comunhão para conhecer o seu Criador. Quando ele diz, eu considerei tudo como refugio. Eu não quero aquilo que pode me impedir de conhecer a Cristo. Porque eu sei que a minha liberdade só é verdadeira quando Cristo verdadeiramente me libertar. E quando Ele me liberta, quando eu o conheço, quando eu não estou mais aqui em Babel querendo dar algo para Deus para merecer algo dEle mas quando eu respondo ao movimento que os Céus fez ao meu favor para me levar de volta para casa. E é por isso que eu vou me sujeitar às autoridades. E é por isso que eu respeito e eu quero amar o meu próximo. E é por isso que eu quero amar a Deus de todo o meu coração, embora conheça que, como disse Paulo, ainda não consegui isso, mas eu prossigo para esse alvo, eu prossigo para esse processo de ressurreição, de volta para casa, de voltar para o meu Deus e para a minha própria identidade, para aquilo que Deus me criou. Então, quando eu olho para aquilo que o mundo me oferece, eu digo não. Eu olho para as honras que o mundo me oferece? Eu digo não. Porque o que é pecado não é o que está errado, e, e não é só o que está errado, é o que também está certo, mas também me divide do conhecimento do meu Criador. Eu preciso voltar para Ele. Eu preciso clamar noite e dia para conhecê-Lo. Porque em conhecê-Lo em viver para ele. Eu saio dessa condição de demoníaco, de animal, para ser o homem que Deus criou. Porque esse homem, esse vaso de barro com tesouro de ouro dentro, ele expressa na terra quem é o Senhor Deus, o dono da vinha, o dono de todas as coisas. Amém? Que você possa, nessa noite, ser incentivado a se entregar a esse processo esse processo de restauração que Deus tem nos chamado, que Deus tem dito, que Deus tem levantado circunstâncias, meus irmãos, para nos colocarem em circunstâncias que nos provam aonde a rebelião vem e você diz não, né? Onde você tem que lutar para dizer não, eu vou me manter diante daquilo que Deus tem me orientado. Aonde os prazeres dizem, ah, vai vai contra a tua consciência, faz o que está errado, não vai dar nada, né? Vai dar sim. A conversa da serpente foi, certamente não morrereis. E o processo de morte até hoje está sendo desenvolvido. A queda, porque o final de tudo vai ser o lago de fogo. Então nós estamos aqui para nos entregar ao Espírito, para que ele nos conduza a esse processo de restauração. E como diz Paulo aqui no versículo 12 de Filipenses 3, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Amém? Que Cristo te conquiste, que você se entregue para o Senhor, que você analise as suas reações, como elas estão sendo, né? Diante de uma ordem, diante de, de algo que você tem para fazer, diante da responsabilidade que Deus te deu, da responsabilidade que você tem que colocar diante do Senhor, diante da tua própria consciência, como tem sido. Porque só depois desse processo eu posso dizer, oh, o Espírito Santo está me guiando, o Espírito Santo me guiou. E eu tenho certeza que é Ele falando comigo, porque eu já estou debaixo da autoridade e eu já respeito a minha consciência. E agora eu sou guiado pelo Espírito. Sou um homem novo. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, nos ajuda, nos socorre, Senhor, nossa caminhada. E que nós venhamos a responder, Senhor, a esse espírito de ressurreição que nos tira dos infernos da nossa alma, Senhor. Que livra nossa alma de querer viver nesses lugares infernais. E nos faz querer voltar para casa, voltar para os braços do Pai, voltar a depender do Espírito de Deus, passando por todo o processo que Deus instituiu para isso. Nos dá humildade, nos conceda um coração humilde e manso, Senhor. Quando nós não quisermos nos dobrar, nos ajude, Deus. Não nos deixe ficar endurecidos e, Senhor, em constante queda. Mas nos conduz, Espírito Santo, no convencimento de que temos que nos entregar mais para Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe que Deus derrame a paz no teu coração e na tua casa e que nós possamos ter essa coragem de nos entregar cada dia a mais nas mãos do Senhor. Amém?